Olá, eu sou a professora Michele e junto com o ênfase educacional, você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. <risos>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 claro, os conceitos de alfabetização e letramento, pois estes são conceitos distintos, porém indissociáveis, sendo duas portas de entrada para a aprendizagem de leitura e escrita. A compreensão destes conceitos incide diretamente na forma como o professor irá desenvolver os seus trabalhos com os seus alunos. Vamos à definição, então? A alfabetização ela é a aquisição do código da escrita e da leitura. Essa se faz pelo domínio de uma técnica. O sujeito ele apresenta um domínio alfabético, um domínio ortográfico, um domínio dos instrumentos da escrita, das habilidades de ler e escrever, organização do espaço da folha, manipulação de diversos materiais escritos e etc. Já o letramento, ele refere-se a um conceito mais amplo, onde o sujeito sabe fazer uso de todas essas técnicas em práticas sociais de leitura e escrita. Então é preciso que o professor ele saiba ensinar a técnica sem perder de vista as práticas sociais da leitura e da escrita. Ou seja, é preciso alfabetizar letrando e letrar alfabetizando.